Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícia mais uma vez, estou na Rua Carijós, no Jardim São Francisco aqui, aonde existia aqui umas madeiras, né? mostrando aqui que existia um buraco aqui. Pois bem, a equipe do Dai veio aqui e fez a manutenção, você pode observar aí ó. Falou? deixa eu atender aqui, mostrando aqui um pouco. Brasil, a gente acompanha os trabalhos que precisam ser feitos E quando é feito, a gente mostra que ele sempre né? Falou Evitou muito acidente hein? É, evitou, evitou acidente. mesmo Nossa. Evitou Ó, muito acidente, né? Um dia eu sorte pro senhor Valeu, igualmente Ó, pro senhor Deixa eu cortar meu cabelo Ah, é bom Fica aqui o registro aqui do motociclista que passou aqui Falou que evitou muitos acidentes daqui até para quem não conhece aqui o local, ao passar aqui, ó, é um tombo a menos, né? E a gente, o Portal SB Notícia, tem que mostrar também quando o trabalho é feito, né? Quando é cobrado, nós mostramos. Os leitores pedem para nós irmos até o local mostrar e para chegar em tempo real para as autoridades que ela possa tomar uma iniciativa. É, de imediato, quando vê que a situação é complicada. Fica aqui então o registro pelo portal SB Notícias.